Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, vou pedir pra vocês se inscrever e deixar o seu like E compartilhar o vídeo aí pra algum amigo seu E mano, hoje eu venho aqui pra mostrar que veio uma continha Que eu, eu vendo evolução pra esse DDT que vocês não conhecem Que é o DDT com o painel, o link tá na descrição Vem jogar que o negócio tá top E comecei a investir aqui no canal Comprei que veio um microfone Comprei que veio um headset também, da hora mano E mais pra frente vai ser o trecrado, né mecânico isso é planos futuros, mas, enfim Eu tô um tempo aí sumido, duas semanas, eu tava fazendo uma live de... O Simpsons, mas o que que aconteceu? O YouTube me deu um strike, daí eu... Dei uma desmotivada, não queria gravar mais Mas eu pensei, ah, se conquistei... quase 5 mil pessoas jogando de take então, bora conquistar 10k, 20k, e o que vim é buco meu amigo Então... Já vai se inscrevendo aí, como eu pedi no início, e deixando aquele likezão, porque isso é muito importante. Porque o canal tá parado com strike. Isso vai afetar muito nas views, muito nos likes. Nem todas as coisas que é relacionadas aqui nesses conteúdos de DD fechou? Pra quem não, ó, nesse servidor de painel, eu vendo evolução, porque muita gente não tem tempo ou não sabe evoluir a conta. Ou talvez também, tipo assim, pede pra evoluir pra me mostrar no canal. Muita gente é assim também. Vários contatos que eu recebo lá no. Direct do Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela, se você quiser me seguir lá Fica à vontade, meu parceiro Então, vou mostrar aqui pra vocês Essa continha que eu, que eu tô jogando nela atualmente Ela tá sendo uma... Alcun... não, atualmente Essa continha que eu tô evoluindo atualmente É uma continha que demorou pra evoluir, mas... Enfim, compensou, né, mano? Não entendi por que isso aqui... ah, mas tudo bem Eu tava usando o um que dá menos E do daqui dá mais, que é permanente eu vou te falar, hein, Didi? Você também? <risos> mas beleza. Basicamente, eu peguei essa conta do zero. Eu que criei ela e upei pro cara. Ela saiu, que ver? O preço eu não vou estar tá falando aqui no vídeo. Mas ela foi que ver, gastado um money nela, né, mano? E eu tô upando ela aqui pro amigo. Que a continha, que ver? Vai ficar top, mano. Essa continha é totalmente Friga, galera. Compensa muito comprar, que ver essa evolução que eu vendo aqui no canal colocar aqui na... É, vou colocar no... Na atividade Não, no ataque Vamos colocar no ataque porque no ataque Que ele tá com pouco vá Beleza Depois eu tenho que comprar uns negocinhos Que eles deixam a gente upar até nível 50, 70 aqui Não, pegar não Arampain né, para falar a verdade Beleza coloca colocar isso aqui só pra... Dar uma time... Dar uma ajudinha aqui no vídeo também né Beleza depois eu vou para a continha dele aqui devagarzinho, né, mano? Tô mostrando aqui para vocês porque a continha do cara tá top. Olha para vocês verem. Conseguiu pegar 20k de atributo, 25 Não, isso aqui é a continha da mulher dele. Eu tô falando que a continha dele isso aqui é a continha da mulher dele. Isso aqui é 20k de atributo, 22k de defesa, 22K, é, 20k de ataque, atividade 21 e sorte 25k Isso é porque eu não comprei totalmente as contramarcas, daí eu decidi gravar esse vídeo Porque muita gente se interessa por evolução aqui no canal E nisso eu posso escrever, trazer um conteúdo legal pra vocês Na conta que eu evolui, vocês viram no último vídeo Galera, porque muita gente pensava ah, vou comprar uma evolução no DTN de painel, mas não, você vai estar ajudando o canal. Porque assim, mano, o canal não fica parado, tem como evoluir, né, mano? O negócio fica legal. Hum, beleza? Tá então, quase batendo, que me falta 4 inscritos pra gente bater 5k. Então quem puder ajudar aí, ó, vai ser da hora. Ah, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No caso, essa é essa evolução aqui, galera. Tem dois meses, tá com 630 views. que Eu peguei a conta do cara do zero e coloquei a conta... Forte, mano, tá com 33k de atributo A conta dele, porque ele comprou a evolução Completa, esse mano aqui, não comprou a evolução Completa, ele comprou pra metade Daí eu decidi que eu ia dar uma evolução Completa para ele, porque ele é inscrito no canal Ele pegou, pagou metade do preço, mas eu tentei Dar uma ajuda pra ele, eu vou fazer uma promoção para quem for agora lá no Instagram Se quiser comprar a evolução Vou tá, é, disponibilizando Os itens que tem aqui, ó Na minha conta Senhor Titi, vou mostrar aqui pra vocês Beleza Ah, mano, Titi, nem eu tô sabendo meu nome, mano, Titi. Aqui. Esse é o seu Titi, os cara copiou o nome. Mas aí, eu vocês verem, galera, essa é minha continha. Esses é atributos que tá aqui, ó, um escudo, aí ó, né, brama de mestre. É os itens que eu vendo por fora, entendeu? É quem quiser comprar Junto com a evolução Eu faço um preço por fora Daí é só você entrar em contato que eu posso te vender Mas o que mais deu trabalho Nessa evolução aqui Pra mim, galera, foi que ver A montaria Porque Você vem aqui, ó, em subliminar a montaria Isso dá muito trabalho tipo de subliminar tudo, tá tudo full Deu muito trabalho E o que mais? E o pet mano, eu deixei o pet dele SS Olha lá, você ver, ó SS E coloquei que ver Cuidar aqui, ó Certinho tal As formas tudo ativada Daí eu tenho despertar, despertar o que? Você coloca que ver, um equipamento aqui do pet E desperta, né? Pra dar mais atributo aqui nos, nas coisas, né? No chapéu e nos trens Isso é pra vocês terem noção, galera O que mais demorou esse aqui não demorou muito, mano, que é o que? Subliminar? Subliminar é só deixar no... Encantar, sobre... Espírito de Luta, sabe? É só deixar no... Macro, mano, macro... É, no macro que você upa tudo Daí vai fazendo tudo automaticamente, você deixa aí, ó Daí eu deixei tudo no macro ficou de boa Upei tudo Agora o que que tá faltando aqui pra deixar a continha mais de boa É os contramarca. Eu tenho de colocar as extreminhas aqui, galera. Ó. Colocando, eu não peguei lá. Nessa coloca as cinco estrelas em tudo. Coloca mais os dois aqui no restante que tá faltando. Se continua aqui, pega uns 600k de boa, 600kk. E é isso, né, mano? Essa é evolução que eu tô querendo vendendo, galera. Essa é evolução, lembrando bem, mano, que eu podia ser pilantra só vender a metade da evolução. Mas como o cara falou que é meu inscrito, eu decidi vender que ver evolução. Total para ele, que foi a evolução que eu deixo a conta full Basicamente, pego o exemplo da minha A conta do inscrito que eu fiz a última evolução ficou mais forte que a minha para vocês terem noção Eu não sei como acabou, ficou tão forte aquele jeito, mas eu evoluí a conta dele ficou fortão mano, boladão Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês apoiarem os vídeos aqui do canal, de DDTank no caso eu vou começar a trazer mais vídeos, que eu tô com as ideias. Tem uns DD Tank novo aí, rolando aí. Eu quero trazer aqui pro canal. Mas apoia esse vídeo como volta de retorno. Porque o canal tá com strike, tá com... Tá difícil para mim postar vídeo. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor de Tchê. E não se esquece de virar um membro. Porque assim você vai estar tá ajudando na qualidade do canal. Fechou? E é nóis. <música>